Tóquio, para mim, outro top 10, né? Por quê? Primeiro que é um centro urbano muito grande, tem uma variedade cultural muito grande. Então, assim, você encontra de tudo. Você tem museu, você tem, é, tem muita loja, tem muito bairro, tem muita história, né? Tem muitas experiências. É onde também tem muita coisa high-tech, não só loja, mas museu, é, experiências de tecnologia. Tem muita amostra, é muito legal. O Odaiba, pra mim, eu acho que é um centro bem, bem focado nessa parte high-tech. É também onde tá o maior centro otaku, então pra quem curte mangá, anime, cosplay, game, é, tudo isso vai encontrar muito em Akihabara, que é, tá na foto aí, né? Então pra quem curte cultura otaku, eu acho que é parada fundamental. Na verdade, pra mim, em Tóquio, eu acho que é parada fundamental pra todo mundo. Tem os melhores restaurantes, tem muito restaurante premiado no game Shilam, lá em Tóquio. E também é um ótimo destino pra você fazer compras. E barato, tá? Assim... Vale a pena deixar para fazer compras em Tóquio, porque você, por ter muita oferta, os preços acabam caindo, tá?